Sonhos! Segundo Freud, sonhos repercutem a sua inconsciência e aí eu te pergunto, eu sou doente mental? <música> Ato esquizofrênico, pedófilo, piromaníaco, cleptomaníaco, eu não sei, mas eu acho que o meu inconsciente tem um certo problema, eu não sei, não sei se os de vocês também são assim, se é só eu que penso dessa forma se eu dependesse do meu inconsciente, eu seria o próprio carinha do GTA. Ah, matando todo mundo. Todo mundo tava morto. Morto. Talvez eu tenha assistido muitas vezes o filme do Exorcista. Ok. Mas não significa que por isso a minha inconsciência tem que interpretar que esse filme me dá medo. É, talvez me dê medo. Tá... Eu tenho um pouquinho de medo assim. Mas não é por isso que minha irmã tem que virar uma menina possuída no meu sonho. E ela tem que girar a cabeça 360 graus. E ela tem que literalmente trepar nas paredes. Porra. Aí eu acordo mijado. Quem xinga, quem me xinga. Minha mãe, caralho. Eu também acordo gay. Eu meio que me sinto no glee, né? E aí eu começo a chutar, berrar, cantar, dançar. <risos> E aí eu sei que eu acordo com a. Com a com, onde eu devia estar com o pé, eu tô com a cabeça e onde eu devia estar com a. Porque ninguém pode ter um sonho normal. Você tem que estar tá caindo de um prédio, você tem que estar tá se esfolando, você tem que se foder, né? Você não pode ter um sonho. Porque sonho seria a palavra que você. Porra! Um sonho! Vamos aproveitar um sonho na vida real! Não gosto disso. Não gosto. Então, quem nunca sonhou com algo tão estúpido? Ou melhor, quando que a gente sonha com alguma coisa que faz sentido, né? Impossível. Esses de... Oh, puta que pariu, eu quase caí aqui agora. Você tá so... Você não pode ter um sonho normal. Você tem que sonhar com a tua mãe, tipo assim. Você vai sonhar com a tua mãe, mãe, tô carente, me dá um abraço. Sim, filho, claro, eu vou te dar um abraço. Não, isso não vai acontecer. Vai vir a filha da puta da tua, da tua inconsciência e ela vai fazer a tua mãe se transformar num palumpa do mal. Caso vocês não saibam, eu tenho muito medo de um palumpa. É tipo, um palumpafobia. Eles um if you are wise gostam listen to me. What do you get when you down sweet? É para os fracos como diz a cara ali. que não é, não é Nunca sonhou que estava caindo de um prédio ou de uma janela ou caindo simplesmente da cama? E Você realmente estava caindo da cama? pode ter certeza que tem gente que nunca sonhou com coisa boa Porque assim É muito raro você sonhar com uma coisa boa eu tava sonhando que eu era rico Que eu era lindo e que eu ia É, que eu ia Porque aí o filho da puta do despertador Tem que acordar você, né Por que, meu Deus Eu não posso ser feliz né, em um sonho Ou quando você tá sonhando uh, Com aquela coisa, com uma coisa tão boa assim Tipo que você tem vontade de De ficar sonhando pro resto da vida Tipo, deixar a tua vida normal e ser um sonho a tua vida Ponto. Não, não. Imagina, minha mãe não me acorda. Ela simplesmente ela, ela sabe que ela não vai conseguir me acordar com um balde de água, ela sabe que ela não vai conseguir me acordar me enfiando uma mangueira na boca com água, ela sabe que ela não vai conseguir me acordar se ela mijar em cima de mim. Ela pega, ela abre a janela. Acaba com a tua vida. Eu vou levantar, né? não se preocupa. Ótima essa sensação. Nada melhor do que você estar tá naquele escuro, assim, e do nada vem uma luz Lula assim é. na tua cara. É a coisa mais sensacional do mundo. Tô com, com um piercing em branco, nada chamativo na minha cara, porque graças a Carolina arrancou isso aqui no outro vídeo. Até é bem legal. Clica no meu rosto, clica no meu rosto, clica no meu rosto que você vai ver. Clicou? Então tá. Pra acabar a história de sonho, eu sonhei que eu tava sendo atacado por um monte de aranhas, né? E pra variar, quem que tava no meu sonho? A minha irmã, o demônio. Sempre, pra variar, minha irmã tava sempre no meu sonho. Eu tava, tava lá sendo atacado por aranhas, e aí eu pisava na aranha, assim, impressionante. Cada vez que eu pisava na aranha, ela virava duas, assim. Vinha aquela gosma, assim, aquela gosma, se assim, multiplicava e virava duas. E elas subiam em mim, elas eram azuis com uma amarela, assim, tipo, muito medonhas. E eu odeio aranha. Né? Eu odeio mais pepeca. Você tem alguma experiência com sonho ruim? Comenta aqui embaixo. Tem uma experiência com sonho bom? Comenta aqui embaixo. Não tem sonhos? Você não sonha? Você não dorme? Comenta aqui embaixo também. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, também dá um like aqui embaixo e se inscreve no meu canal. Se você quiser me seguir no Twitter, é arroba sinta-se à vontade. E se você quiser meu Facebook, também o Facebook é facebook.com barra Me siga no meu Instagram é a mesma coisa, garotwitch também. Tudo garotwitch. Quer me seguir na rua? Quero o Twitch. Quer me seguir pro céu? Quero o Twitch. Quer me seguir pro inferno? Quero o Twitch. Quer dançar? Panicat comigo? Quero o Twitch. panicat.